Estamos aqui na semana da abundância e dentro desse contexto da abundância, nós conversamos sobre conceitos, os novos conceitos, os novos conceitos de prosperidade, de abundância, de riqueza, de dinheiro e também de tudo aquilo que nos impede de acessar esses novos espaços, né? A partir... Nós vamos falar com a minha querida Beth Icó, do Ser. Das estrelas que já chegou aqui. <risos> Eu tô curiosa também, gente, para ouvir o que, que ela vai falar sobre o que é prosperidade na quinta dimensão. Então, minha amada, o bastão da fala está com você e pode começar que eu vou trazendo as perguntas ao longo do caminho. <risos> <risos> obrigada, obrigada, obrigada, gente. É um prazer imenso estar tá aqui, estar tá aqui com a Ana, estar tá aqui com vocês. Rever vocês todos que estão entrando aqui devagarinho. Convida aí, coloca lá nos nossos grupos, né, que eu estou aqui que eu não tive tempo de divulgar hoje. É, eu estou num processo de mudança. Quem está mais próximo está sabendo. Então, estou assim, bem corridinha, <risos> Mas, assim, fazendo o possível. Eu suspendi todas as minhas lives para poder dar conta disso tudo, mas aqui é era um compromisso já assumido com a Ana, que eu faço questão de honrar de estar aqui com vocês, falando desse assunto que eu amo. né? É, que eu vejo tanta coisa sendo dita a respeito da prosperidade. E... O que eu percebo é que a prosperidade ela tem sido falada muito nos termos da terceira dimensão. Né? Uhum. E nós que estamos nesse, nesse descobrir, nesse descortinar o novo da quinta dimensão, a gente precisa fazer uns ajustes na nossa forma de olhar para isso. Isso é muito importante para que a gente possa acessar com um esses novos espaços que estão se abrindo para nós. Então, na terceira dimensão, o que a gente vê como prosperidade? A gente associa muito prosperidade ao dinheiro, né? a bens materiais, a conquistas materiais. Ah, então fulano é próspero. Ah, esses, esses cantores todos famosos, ricos, né? Eles são todos prósperos. Aí eu vou dizer para vocês que não, eles não são. Podem até ser, mas não necessariamente são, porque tem fama e dinheiro. E nós não estamos buscando a fama e o dinheiro como forma primária de felicidade. Essa é uma forma é, muito distorcida. Né? O que, que a gente está buscando? Nós, aqui, né, que estamos vivendo esse processo de amadurecimento espiritual, né, de autodescoberta do ser que nós somos. Todos estão falando, ah, porque nós estamos indo para a quinta, porque nós estamos ascendendo, porque a gente está transmutando, porque o planeta está fazendo a transição, e nós estamos transacionando juntos. Mas a gente, para fazer esse processo, a gente precisa soltar o velho. A gente precisa soltar esses conceitos de prosperidade que a gente tem. Então, eu já contei em diversas ocasiões lá pelos meus grupos, né, é, que quando eu tive contato com o livro O Segredo, eu realizei tudo o que eu quis. Né? Então, eu não posso dizer que não funciona, mas o que eu olhando hoje para aquela minha história, hoje eu reconheço. Por que eu realizei? Eu realizei porque eu acreditei. A minha frequência, era uma frequência de realização, eu acreditava e vibrava naquilo, eu fazia os cartazes, né? colocava lá, de frente para minha cama todos os dias quando eu me levantava eu olhava para aquilo e colocava a minha energia naquilo era uma energia pura de, de acreditar piamente que aquilo iria se realizar Entretanto, eu não colocava aquilo como uma finalidade para eu ser feliz. Repare que nós colocamos sempre assim, ah, quando eu tiver uma casa melhor, maior, eu vou ser mais feliz. Às vezes a gente tem uma casa pequena com uma família grande, nós estamos nos irritando né? com, com algumas questões domésticas e a gente quer uma casa maior para que haja paz. A paz não vai estar na casa maior. Uhum. A paz vai estar no que você construir dentro de você. Uhum. Então, eu olhava para aquilo tudo e eu colocava ali a minha energia. Aquilo era o que eu queria realizar. Mas realizar em nível material. Mas, ao mesmo tempo que eu estava olhando para aquilo tudo em nível material, havia em mim né, a consciência, embora eu ainda não tivesse muita clareza disso, de que. Aquela não era a finalidade para a minha felicidade. Eu era uhum. feliz, eu estava feliz. Eu apenas estava almejando aquilo. Certo? E conquistei tudo. E eu muita gente pregando que a gente precisa mudar o nosso pensamento. Para a gente alcançar aquilo que a gente quer. A gente precisa, sim, mudar o nosso pensamento. Mas a gente precisa mudar não só o pensamento. A gente precisa mudar tudo. A gente precisa mudar a forma como nós estamos na vida, a forma nós olhamos para as coisas na vida. As coisas como nós estamos... É, as coisas que nós estamos almejando, qual é a finalidade daquilo? Não é uma finalidade fim, entende? A finalidade fim é a 5D, né? que são os espaços internos de paz, de harmonia, de felicidade, de tranquilidade, de harmonia, de amor. Isso sim é uma felicidade, é um, uma finalidade. Né? É o nosso propósito. Né? As outras coisas vêm para que a gente tenha tranquilidade para a gente alcançar aquele propósito. Entende? Então, as nossas conquistas aqui, materiais, são ótimas. As pessoas... Estão se espiritualizando, muitas vezes têm crenças limitantes, acreditando que para se espiritualizar não pode ter bens materiais. É um ledo engano. Sim. Né? Sim exatamente. Eu já passei por isso, viu? Tá tudo disponível aí para gente. A gente só precisa quebrar essas crenças para acessar, né? O universo ele é abundante, ele nos dá tudo. O limite está em nós. Como nós olhamos para isso? Como nós colocamos e trazemos essas informações para a nossa vida? Né? Uhum. Então, à medida que a gente vai se liberando desses conceitos pré-determinados da terceira dimensão, à medida que a gente vai soltando essas frequências de terceira dimensão, as coisas vão chegando com muito mais facilidade. Porque, o que é mesmo a prosperidade 5B? É uma prosperidade integral, não é uma, não é uma, uma prosperidade fatiada. Ela é uhum. tal. A gente é próspero em todos os aspectos da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Na 5D, a gente não tem mais questões como dúvidas a respeito de como conseguir as coisas. Ou de... se é possível conseguir, né? Não existe a <risos> dúvida se conseguir. A gente sabe... Porque é o nosso ser que nos diz que aquilo é possível. E a gente simplesmente faz. Porque uma coisa muito importante é que eu vejo, as palavras, elas trazem muita... Eles trazem uma carga energética. E assim como elas também dão um direcionamento na nossa vida. O que é que eu percebo? As pessoas dizem assim, ah, eu tomei a decisão de... A gente está passando por um processo que a gente não toma mais decisão. Por que, que a gente não toma decisão? Porque a decisão ela é lógica e racional. Na decisão, a gente analisa os prós e os contras. A gente faz a liquida de tudo que é prós, tudo que é contra. E então a gente faz uma, toma uma decisão. E naquele momento a gente faz diferente ou faz de acordo com aquilo que a gente decidiu. Nós estamos no momento da escolha. Uhum. O que é a escolha? A escolha é você ter a certeza de que tudo está disponível para você e você pode escolher. Só que a gente não vai escolher com as mesmas ferramentas da decisão. A gente vai... Sim, porque são ferramentas antigas, né? A gente vai escolher com o coração, com a intuição. E é por isso que funciona. Porque não é a decisão. A gente, quando a gente faz uma escolha pela intuição, a gente não mede os prós e os contras. Esse, esse, preste muita atenção na hora que vocês forem, forem fazer uma escolha. Essa escolha é uma escolha na qual eu coloquei todos os prós e contras. Não é uma escolha. Você está fazendo uma decisão. Está julgando, né? Está julgando sim é é tipo assim eu vou pintar a casa de branco ou de amarelo né quando você escolhe né você não vai analisar se ah porque a luz no branco ela reflete mais e a casa vai ficar mais clara eu vou precisar colocar menos pontos de energia né ah porque o amarelo quando o sol bater entende sim. você vai pelo que aqui eu toca em você. Eu adoraria olhar para a minha casa e sentir a vibração amarela. Ou eu gostaria de olhar para a minha casa e sentir a paz da vibração que a cor branca vai me transmitir. Sabe? E aí você sente aquela energia. Você sente aquela frequência. Mas você tem a certeza de que todas as cores estão disponíveis para você escolher. Sabe? E você Sim. vai por um sentimento. Né? Você vai para um espaço muito maior. Quando uma intuição chega, ela não é lógica. Se você quiser entender uma intuição de forma lógica, Esqueça. Porque ela não vai ter lógica. Sua mente vai querer justificar tudo que aquela mensagem trouxe para você. Ela, uhum. Você não vai entender por quê. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Uhum. Eu morava em Portugal. E recebi uma intuição de que eu deveria voltar ao Brasil. Uhum. Mas, não foi assim, volte para o Brasil, não, foi assim, Alagoas, proximidades de Maceió, imediações de Maceió. Eu não tinha como justificar essa escolha. Porque, verdade, eu não tinha laço nenhum com Alagoas. Eu não tenho família aqui. Eu nunca imaginei de morar aqui. Não era um plano de vida. Eu estava em em Portugal estabelecida há seis anos. Eu tinha casa própria lá. Os meus filhos já tinham ido para lá. Não fazia sentido. Não havia lógica. Eu voltava Sim. para o Brasil e ao invés de morar em Salvador, que era a minha terra, natal, onde eu tenho casa, eu vim para Alagoas, Um lugar que eu só tinha conhecido há 20 anos atrás de passar. Sim. A intuição ela não tem lógica, não é de uhum. nada. Eu não tinha como, uma justificativa de porque a minha intuição me dizia para eu vir para cá e, e eu vim, né? Eu vim de tudo, peguei um, um avião, mandei as coisas todas num container. Né? Eu vou quatro meses para chegar aqui e eu vim. Nem <risos> <risos> fiquei em Salvador, né? Durante dois meses, depois aluguei uma casa aqui E agora nesse exato momento eu estou me mudando para a minha casa né? Eu entreguei a casa no, no sábado passado, a casa que eu tinha alugado E eu estou em transição para a minha nova casa né? Porque está em reforma, então eu não pude ainda entrar Então eu estou numa casa transitória Estou em uma casa de, de aluguel de temporada que eu aluguei por alguns dias Apenas até o, o espaço lá ficar disponível para mim e, e o, que, o que eu percebo de toda essa movimentação energética né, é que as coisas simplesmente acontecem. Elas acontecem, mas a gente precisa confiar na intuição. E saber Sambete, que. Eu, só, deixa eu só concluir aqui essa frase. Sim, Ela sim. Um, um espaço além do racional. Ela tem um espaço do ser. Sim. E aí, eu quero trazer para vocês o assim, um conceito básico de prosperidade e de tudo na nossa vida. Quanto, meu amor, pode falar. É, eu, eu Me veio aqui, né, o quanto esse estado de ser que você tá falando, que não tem lógica, é o verdadeiro estado de liberdade. Porque a gente não sabe ainda também o que é liberdade. A gente fala, fala, mas não tem um, um, uma percepção Ainda, clara, evoluída do que seja liberdade, né? E aí você estava falando no início da sua fala, a gente pensa que os artistas, né? Às vezes um empresário ou uma pessoa que financeiramente né, está muito numa condição financeira que a gente poderia dizer que tem ali a liberdade de ir e vir e fazer o que quiser... Não tem, não tem. E eu falo, eu me lembrei disso porque eu atendo clientes que são desse meio artístico, né? Cantores muito famosos e tal. E, Beth, eles realmente eles não têm liberdade. O dinheiro que eles têm não, não, não compra a liberdade que eles gostariam de ter, de ir e vir ou até mais, até mais, de Serem donos da própria vida, do tempo Eu faço isso, eu faço aquilo não, Eles não, não têm mais essa, essa autonomia E aí a gente acha que ter dinheiro né, Ou pelo menos a maioria das pessoas acham que Ter dinheiro traz liberdade Pode trazer liberdade financeira Que é um aspecto né? Um aspecto mas, se não tiver liberdade no resto ou em outros aspectos, já perdeu a validade da liberdade financeira. Porque não pode fazer o que deseja com o dinheiro, né? o que gostaria de fazer. Então perdeu o sentido da liberdade de modo geral na vida, né? na, na, na experiência de vida. E aí eu estava lendo uma coisa hoje que me chama muita atenção e tem a ver com o que você acabou de falar também. É, enquanto nós pensarmos que prosperidade é isso, ou aquilo, ou é dinheiro, ou é até mesmo poder ir e vir, a gente ainda está pensando em separação, né? A gente ainda está pensando em separação. Ah, eu quero, eu quero prosperidade em todas as áreas da minha vida. Mas separação... Tá pensando nas áreas e tá pensando que a, a prosperidade pode estar. E aí pensar dessa forma, né? Eu quero prosperidade em todas as áreas da minha vida. Não é, não é, né? Eu acho pensar que eu sou a prosperidade. E aí você nas lives anteriores falou muito sobre o ser prosperidade, né? Eu sou abundância, o ser próspero, né? E isso. o quanto, o que me veio aqui na tua fala, é isso, o quanto essa, essa percepção do ser próspero, ele, ela elimina as separações, elimina as separações, e num segundo momento, ela possibilita a verdadeira liberdade, que é de Sim. ser e ter o que se deseja em qualquer aspecto. Sim. Com certeza. Eu me lembro que eu fazia um, uma conexão com, com o alto, né? A gente sabe que não tem alto, não tem baixo, não tem lado, não tem nada. Mas assim, a gente precisa de um uma, um conceito para a gente poder se expressar, né? Que são as palavras. É, eu fazia a conexão e eu dizia assim eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz. Então eu tinha sempre esse mantra, né? Eu sempre mantrava e recebo da luz. E um dia me veio assim uma clareza, eu sou a luz. Eu Sim. sou a luz. Então, na verdade, eu recebo de mim mesma. Eu recebo da minha própria luz. Então, quando a gente diz assim, ah, porque o amor, o amor não tá fora. Nós, nós somos o amor. A paz está a paz dentro de nós Nós somos a paz uhum. Esse, Essa Modificação Na forma De olharmos para a vida De olharmos para as coisas É que nos leva à verdadeira prosperidade Porque a prosperidade, gente A verdadeira prosperidade Ela lhe traz paz Calma Equilíbrio você está no fluxo e a sua vida é leve. Ela não precisa necessariamente passar por você ganhar um milhão de reais. Uhum. Eu estava observando, né, na, no Instagram tem muita divulgação de faça assim, faça assado, porque se o Instagram está assim, está assado, se você fizer assim você ganha um milhão, se você fizer assado você ganha 10 milhões de seguidores em não sei quanto tempo. Eu digo tem tudo um monte de fórmula pronta, né, e a gente acredita que a gente vai ser feliz quando tiver um milhão de reais. Eu acreditei um dia né, que eu queria ganhar um milhão de reais. Hoje eu não estou atrás de um milhão de reais. O que me deu, é, o que me veio a consciência naquela época é que primeiro eu não tinha consciência do que era um milhão de reais. Eu não conseguia materializar um, <risos> é, um milhão de reais. Um mim era... Começa completo. pelo básico, né? <risos> abstrato, né? E como ele era tão abstrato E eu não conseguia conceber Eu nunca iria fazer um milhão de reais né? Aí, quando eu tive essa consciência Eu fui tentar materializar o que era um milhão de reais E eu cheguei à conclusão Naquela época, né, que um milhão de reais é uma casa Se então, um milhão de reais é uma casa Talvez dois carros caros sei, não sei os preços dos carros também, que eu não olho muito. Mas um carro desse stop que o povo fala deve ser mais de um milhão de reais. Então, aquilo se tornou factível, entende? Uhum. Para mim ele era mensurável. Quando passou a ser mensurável, ele passou a ser realizável. Mas isso não passou a ser o meu propósito. Eu não tenho hoje o propósito de, ter um milhão de, reais, de, de fazer um milhão de reais. Eu posso fazer um milhão de reais? Posso. Eu acho que essa é uma das possibilidades que está aí. Posso fazer um bilhão? Posso. Mas não é um propósito. Entende? Ele, uhum. Se ele vier, ele virá em consequência de. E não como, é, como propósito primordial. Entende? Sim. A riqueza física, né, material ela é secundária em relação à nossa prosperidade do ser. A prosperidade 5D, para mim, ela é muito clara, porque ela, é, ela para mim, é frequência vibracional. Porque dimensão é frequência vibracional. Né? Uhum. Então, eu posso não ter um milhão de reais e eu ter tudo. E ter tudo, e não ter dificuldade para nada na vida. Tudo chegar para mim de uma forma clara e fácil. E o meu, a minha conta bancária tem um milhão de reais. Entendeu? Mas eu estou numa Sim. casa boa, eu estou numa casa feliz, eu estou... sabe, vivendo da forma como eu gosto. Porque, gente, o que a gente precisa entender também, um outro, um outro ponto fundamental, é que a nossa felicidade Ela é única, individual. Uhum, uhum. Não é porque alguém tem Que eu tenho que ter Não é porque alguém tem E é feliz com aquilo Que eu vou ser feliz com aquilo uhum. Muita Faz gente quer uma mansão né? Muita gente quer uma mansão Que acha que precisa de uma mansão para ser feliz Eu sinceramente não Eu mesmo tenho uma mansão Porque não é isso que vai me trazer a felicidade Sabe? Eu acho que felicidade para mim é um estado de espírito de plenitude. É claro que eu não percebo né, que se a pessoa estiver passando necessidade, ela vai ser feliz. E é por isso que eu acredito na prosperidade do ser. Sabe? Porque nós como seres, nós atraímos para nós aquilo que a gente escolhe para ser feliz. Uhum. E a felicidade, assim como a prosperidade, está aí totalmente disponível. A gente precisa mudar o nosso foco. E aí a gente precisa olhar para dentro. Porque é só dentro que a gente vai fazer a limpeza. Né? Não é fora. Né? E muitas vezes, outro dia eu vi uma, uma pessoa falando e eu achei muito interessante a fala. que ela dizia assim... Você quer é tanto a riqueza, né, a prosperidade, entretanto você tem na sua casa tudo que lhe lembra a escassez. E eu achei muito interessante essa fala. Por quê? Porque nós aqui estamos num corpo físico e o nosso corpo físico né, tem os sentidos físicos. E nós estamos sendo estimulados por esses sentidos o tempo inteiro. Uhum. E, se eu tenho em casa coisas que me levam para a escassez, eu estou sendo estimulado o tempo inteiro pela escassez e não pela prosperidade. Eu mas como época... seria isso? Como seria isso? Como seria essa na prática? Na prática, é... por exemplo, pessoas que querem estar numa prosperidade, mas mantém um ambiente sujo uhum. Uhum. Entulhado de coisa velha, de cacareco. Uhum. Existe por exemplo Às vezes um objeto Que nos remete A uma fase da vida De dificuldade E a gente uhum. não consegue se desvencilhar Daquilo, então toda vez que a gente Olha para aquele objeto É remetido para aquele tempo Em que a gente tinha falta Que a gente vivia na falta, entende? Mas uhum, a gente não tá consegue assim. Se desapegar daquilo Então são, são pequenas coisas Cada um é motivado de uma forma, né? Outro uhum. dia eu estava assistindo um, um, uma série, de, acho que era coreana, ou da Tailândia, eu não me recordo bem, mas era interessante, porque uma senhora, ela tinha Alzheimer, e o, o rapaz, que era um chefe de cozinha, é, disse que a pessoa tinha, o corpo tinha memória, e que uhum. reagia a essas memórias, e ele perguntou para a pessoa, porque na hora que ela escondeu um determinado objeto, ela estava numa refeição. Então, era o momento em que ela roubava o objeto e se escondia. Ele disse, ela pode ser estimulada né, através do corpo físico por esta memória que vai levá-la a lembrar do ocorrido. Então, ele perguntou assim, o que, é que ela comia? Como era a vida dela? E a pessoa disse assim, não, ela era muito pobre, ela não tinha o que comer. E naquela época ela comia arroz frito com ovo. Nossa. Aí eles o arroz frito com ovo e quando ela sentiu o cheiro do arroz frito com ovo, ela repetiu o padrão e eles encontraram o objeto. Então assim, o corpo dela né, levou, ela já estava num estado de Alzheimer, esquecido dela. Né? Sim. Então, estimulada por uma memória memória, Olha. olfativa não foi nem do paladar, foi olfativa Sim. porque ela não chegou a comer comida, entende? Então uhum. assim, o nosso corpo ele tem essas memórias então, por exemplo, que a pessoa vivia numa escassez muito grande, ela comia determinado tipo de coisa, né? Quando ela come, o corpo dela lembra né? Uhum. Se ela tinha, por exemplo, um relacionamento passado onde ela passou muito muita necessidade e ela ainda tem coisas que remetem àquele, àquele, àquele estado lá atrás, ela está sendo o tempo inteiro lembrada disso. Uhum. Se eu quero né, melhorar e investir num novo tipo de relação comigo mesma, porque a prosperidade é minha, né, eu preciso estar atento a tudo. Né? Aí eu lembro que uma vez eu comprei uma, uma jarra, Dava. com o copo ela tinha uma barra dourada, né? E ela fica até hoje ela fica ao lado do meu computador quando eu tô trabalhando, né? E naquela, Sim. aquela peça, ela era uma peça muito cara, eu não tinha dinheiro para comprar. E eu comprei e botei no cartão. Porque eu queria olhar para ela todo dia. E ali eu sabia, né? Que era possível, né? que Existe a beleza. Eu me estimulo muito com a beleza, sabe? Uhum. Então, não é à toa que eu sou que que também. Então, eu admiro as flores, eu admiro o mar, eu admiro a natureza, tudo que é belo. Eu não gosto das coisas que são no meu conceito, né? Sim. <risos> não existe feminismo, mas existe o que existe. Mas assim, Sim. aquilo que agrada aos meus sentidos, que agrada aos olhos, né? Eu gosto de sentir um aroma de uma boa comida. Eu gosto de uma comida bem apresentável. Né? Isso me estimula. Então, assim, uhum. o que é que me estimula? O que é que te leva para um espaço de sentir prazer na vida e acessar espaços internos de prosperidade? Invista uhum. nisso, sabe? E toda vez que você faz isso, você eleva a sua frequência. Gente, frequência vibracional... É o que nós somos, é o que o nosso corpo vibra, as nossas moléculas, elas têm vibração. E a nossa frequência depende da vibração disso. Quando a gente Sim. está apaixonada, que a gente olha para aquela pessoa, o que é que acontece no nosso corpo? Todo o nosso corpo se mobiliza. sabe que como é muito forte, a gente percebe. Mas as outras coisas todas estão estimulando da mesma forma. Sim. Só que é uma linguagem é invisível, invisível, né? Justamente que chega, inclusive, a mobilizar as nossas emoções, uhum. né? Então, às Sim. vezes a gente se sente, sabe? Perdoa, feliz ali naquele momento o que foi isso, né? Alguma coisa ele mobilizou. Não precisa ser o que o outro falou, nem o que o outro disse. Às vezes não tem ninguém à sua frente. Houve algum estímulo externo que lhe levou para um espaço de inquietação. Ali é um bom momento para você investigar o que está lhe incomodando para que você hum. possa modificar a sua frequência, a sua vibração. Sim. Ô, Beth, você, você, eu acompanho muito o seu trabalho, né? Também aqui nas redes sociais e tudo mais, os, os cursos e tal, né? E eu, eu quero trazer uma pergunta para você aqui. Tem como, né, na sua visão a gente conectar conectar esse essa visão de prosperidade da quinta dimensão, né, o da, o ser próspero, né, ser prosperidade. Hum. E aproveitar esses fluxos energéticos que a gente está recebendo aí de portais, eclipses e tudo mais, tem como a gente aproveitar essa energia que está chegando para sermos, então, ancorarmos ainda mais essa energia de ser prósperos? Com certeza absoluta. Como, como a gente estava já falando, né? nós somos seres integrais. Né? Nós não somos fracionados. Né? nós não somos pedaços nós somos inteiros né? mas a gente precisa ter consciência de que quando eu vibro numa frequência eu tô vibrando aquilo em todas as áreas da minha vida por exemplo uma pessoa às vezes queixa de, de escassez de dinheiro e o problema dela não está na escassez do dinheiro, o problema dela está lá na relação com os pais, a criança ferida dela, nas crenças limitantes que ela teve, ou nos antigos relacionamentos, ou muitas vezes está relacionado lá às questões dela de trabalho. Então, tudo, tudo se reflete em todo, né? O que, que a gente está vendo hoje? O que a gente está vendo hoje é que existem muitas ferramentas sendo trazidas para nós pelos seres das estrelas, né? Eu falo seres das estrelas porque é como eles se denominam para mim, tá? Sim. É. Então, essas consciências iluminadas, essas consciências que já estão lá na, vibrando na outra frequência, eles estão trazendo pra gente insights o tempo inteiro. Uhum. Não é à toa que hoje há tantos canalizadores e muitos falando a mesma coisa. Se Sim. você ler as mensagens, eles dizem a mesma coisa. Sim. E outro dia, eu, perguntando, eu conversando com a Marise, né? Eu disse assim, Marise, a minha Sensação é que eu repito a mesma, a mesma coisa o tempo inteiro. E aí, Sanger me respondeu numa live que a Marisa estava fazendo com o Matheus. E ele disse, disse assim: a gente repete a mesma coisa. Todos vocês. Há tempos, é sempre... né, amiga? Há tempos. Vamos continuar repetindo até vocês entenderem e a gente poder passar para a próxima etapa. Sim. Uhum. É que nem criança. Criança, né? Tá lá na escola, vai repetir de ano quantas vezes precisar até tá pronto para passar para a próxima etapa, para o próximo Sim. ano, né? Então, vamos deixar cair por terra toda a nossa conceituação limitante para acessar o novo, a conhecência nova que tá chegando. Então, o que é que acontece? Eles estão trazendo aí os pais cada dia mais abertos, mais escancarados para quem quiser acessar. que é portal. São passagens interdimensionais, de uma dimensão para outra. Né? Quando a gente acessa essas outras dimensões, a gente recebe um, um print magnético né, no nosso ser, que ele ainda é leve. E ele não sai mais nunca. Uma vez que a gente acessa, atinge um certo nível de maturidade espiritual, nunca mais seremos os mesmos. Uhum. Entendeu? Então, assim, se a gente começa a acessar os espaços de quinta dimensão, a gente pode voltar quantas vezes a gente quiser para a terceira, mas a gente nunca volta para o ponto onde a gente estava. Sim. Está sempre gente... no, na elipse, né? Sempre no... subindo. É. E com a prosperidade... Agora, direcionando um pouco para a questão financeira, toda vez que a gente tem um ganho ou uma conquista, a partir das no nossas escolhas, a gente começa a ganhar confiança de que é possível. E aí, cada vez mais, a gente confia e começa a fazer novas escolhas. Olha, uhum. já tem, tem escolha a partir da questão puramente, sem ter dinheiro para fazer as coisas. E fiz tudo. E no final eu paguei, que eu não sabia nem como foi que eu paguei. Você... Foi e aparecendo, né? Foi aparecendo, né? isso. Eu sou um pouco meio doidinha, assim, sabe, com relação a essas coisas, porque eu já tô no nível de confiança que eu me jogo, né? Sim, Então, sim. aí tu chega e eu vou. E vou assim meio que de peito aberto mesmo. Porque eu vou e confio, sabe? Porque eu não racionalizei muito, sabe? Eu não fiz muita, muito, sabe? Não coloquei muita coisa no papel, não fiz muito. Eu vou. Mas assim, eu vou com a segurança que eu já conquistei. ter. No início, uhum. eu ia sem tanta segurança. Sim, sim. É uma fase, né? É uma fase. Eu também passei por essa fase. Em algumas vezes, assim, da minha experiência, eu percebia que, eu, que eu, eu era mais doida, acho que, do que você. Porque, como ainda não tinha confiança, a confiança consolidada, realmente eu acabava tropeçando lá na frente. Porque eu fazia compromissos maiores do que aquela confiança em realizar. E eu percebi que isso foi uma fase de aprendizado também para mim. Mas eu vou te dizer que eu também fazia. Mas eu tinha uma, uma crença né? que depois eu tive que... Eu tive, não. Eu deixei cair por terra quando eu me dei conta dessa crença. Que era assim... Ah, se não der, eu tomo um empréstimo. Tá? Eu achava sempre que eu podia tomar um empréstimo. <risos> eu pagava conta. Aí eu não Visão de escassez é essa. Né? Eu estou dizendo antecipadamente que eu não vou ter dinheiro e que eu vou tomar um empréstimo, que uhum. o banco nem empresta para pagar. Não. Sim. A, a, a forma de estar na vida não é essa. Sabe? A forma de estar na vida é você saber que os recursos estão disponíveis e chegam. E eles chegam. Agora, você precisa estar num nível de confiança que a sua escolha seja correspondente a esse nível de confiança. Exato. E isso a gente conquista aos poucos, dia a dia. Momento a momento. Uhum. Ninguém se joga lá de cima, né, sem paraquedas, no primeiro momento. Acreditando que alguém vai segurar lá embaixo, né? <risos> Vamos ver se a Beth volta aqui, gente. Deu uma travadinha aqui. Voltou, voltou. voltou. Então, assim, a gente está nos perder imensos nessa, nessa frequência, nessa vibração no qual a gente está acostumado e a gente está viciado disso. Então, a gente precisa ser espertinho, saindo, saindo, saindo, saindo, saindo, saindo. Quando a gente pensa que não, a gente. Foi. Voltou. Mas vai aos poucos que você vai. Agora, é um processo, né? Com atenção, com atenção, né? Consciência, né? Esteja com seu observador consciente ligado o tempo inteiro. Uhum. E aí você acessa. E tudo que chegar, gente, é presente. Tudo Sim. que chegar, gente, é consciência. A gente só transmuta, a gente só solta e só libera se a gente tivesse consciência, porque se chegar uma coisa a gente julgar que foi mal, ai meu Deus, que coisa ruim! Como eu pude ser assim? Foi lá atrás, foi o melhor que você pôde fazer lá naquela época. Hoje, De hoje você com tem um... consciência, né, do momento, né? Isso. Então se assim, você não pode julgar nada do que você fez, com a consciência que você tem hoje, a gente precisa ter amor e gente, beleza. Com todas as nossas escolhas, Sim. nós escolhemos a partir da consciência que tínhamos naquele momento. Ok, então, por que hoje eu vou me penalizar? Né? As pessoas dizem assim, ah, mas não deu certo. O que não deu certo? Tudo na vida deu certo. Tudo na vida deu certo. A gente não ganhou nem que seja experiência. Sim. A, no mínimo, aprender o que não fazer e já é um aprendizado. E se repetir, já repete, sabendo o resultado, né? Exatamente, exatamente. E também é uma escolha, né? Também acaba sendo uma escolha, meu me amor. Sinto... Minha gratidão imensa. Eu não preciso. <risos> então, era isso que eu ia falar. Eu me sinto inspirada por você e desde já quero agradecer mais uma vez, né, por você uh, ter aberto mão de várias coisas e não ter aberto mão desse compromisso aqui conosco, que é muito especial, eu me sinto é, muito respeitada também, junto com todo o público que está aqui, por você manter né, essa, esse compromisso e, principalmente, trazer a sua frequência de luz e de amor através da sua voz, através da sua energia aqui para esse espaço, é muito especial para mim e eu tenho certeza que para todos que acompanharam a gente, e que vão assistir depois também. Eu desejo uma boa mudança, um ótimo momento, um ótimo processo aí para você, dentro dessas, desses ajustes que estão acontecendo, né? E que sejam dias por vir muito felizes para você e para todos aqueles que estão contigo. E muita gratidão, amiga. Mais uma vez, muito obrigada.